Prêmio conta com cinco programas básicos e obrigatórios que vão te ajudar em muito na sua caminhada no mundo da arquitetura. Você pode adquirir seu pacote Prêmio para assistir no DVD de forma offline ou para assistir através do nosso portal online.